Olá, meu nome é Márcia Holandim e assim como você, eu sou educadora também e faço parte de uma missão chamada MPC, uma cidade para Cristo, que trabalha levando amor, esperança, vida nova nas escolas brasileiras. Incerteza, talvez essa seja uma das palavras que mais defina os tempos que estamos vivendo, não é mesmo? Não sabemos o que realmente está acontecendo. Não sabemos quando isso vai acabar? Não sabemos como estaremos quando isso acabar? São perguntas que nem mesmo os especialistas da área chegam no um consenso para respondê-las. E então nós vamos enchendo o nosso coração de incertezas, de dúvidas, de temores. E eu queria te dizer que isso pode ser diferente. Provavelmente você já falou ou já ouviu uma dessas três ou as três frases. A vida te deu um limão? Faça uma limonada. O copo está pela metade? Você escolhe se ele está meio vazio ou meio cheio. O mar está bravo? aprenda a nadar. Exatamente essas três frases, que nós vamos pensar um pouquinho nelas agora. Vamos combinar que limão é uma coisa que o ano de 2020 trouxe muito para nossa vida, não é? Quantos limões? Eu não sei aí na sua vida, na sua família, na sua comunidade, quantos limões apareceram por aí. Mas o que eu quero te dizer é que você pode transformá-los numa limonada. Há quem diga que crise e oportunidade em algumas línguas tem o mesmo significado. Então pensemos que esse limão pode ser na sua vida hoje uma oportunidade de você rever seus valores, de descobrir novos talentos de uma maneira criativa, fazer diferente aquilo que você sempre fez. Esses limões estão nos trazendo desafios, Desafios que nós precisamos encarar de frente. E a nossa atitude, a nossa escolha, a nossa expectativa diante desses limões, com certeza vão fazer grande diferença nesse período difícil que todos nós estamos vivendo. Tem muito limão, passa a limonada. E o copo? Ele está pela metade. Meio vazio ou meio cheio? Ah, quantos planos ficaram pela metade também na nossa vida? Pense bem, início do ano, você deve ter planejado alguma coisa. Algumas pessoas planejam mais, outras menos. Mas sempre há um pequeno planejamento da vida. E escola, então? Os 200 dias letivos, uma estrutura curricular ser vencida, férias, provas e os planos. Ficaram pela metade. E agora é a hora de você decidir. O copo está meio cheio ou meio vazio? Aproveite esse momento para que você possa reorganizar a rota da sua vida. Você já pensou que os seus planos eles podem ser diferentes, mas não piores? Esta pode ser a grande oportunidade que você tem de rever algo que você quer fazer, que você sonhou fazer, da forma que vai fazer. Aproveite esse momento que você pode estar se sentindo chateado, deprimido, Realmente assim, derrotado, achando que as coisas deram errado, como uma oportunidade de rever. Muitas pessoas tiveram que desmarcar seus casamentos, suas festas, muitas perderam entes queridos. Mas sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de entender que aquele copo ele está meio cheio. Porque tem muito ainda para ser feito e para Deus te dar para que ele fique cheio. Pense nisso com carinho. Porque você pode estar pensando, ah, mas você não sabe quantos limões, como o meu copo está e como a tempestade está bravia. E eu nem sei nadar, acontece. Só que eu creio que a tempestade pode estar brava quanto for. O mar pode estar revolto quanto for. E mesmo que eu não saiba nadar, há um Deus que se preocupa, que me ama, que cuida de mim. Que fortalece os meus braços e que me ensina a nadar. Eu queria deixar essa palavra com você. Não importa o quanto a sua tempestade está grande, não importa o quanto o mar está bravo e o quanto você se sente incapaz de nadar nesse mar, convide Deus a estar com vocês. Convide Deus em cada braçada te fortalecer, fortalecer os seus sonhos, os seus planos, a sua vida, o seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai chegar do outro lado da praia são e salvo Sabe por quê? Essa pandemia ela pode ter nos tirado muitas coisas. Ela pode ter nos tirado o nosso direito de ir e vir, ela pode ter nos tirado do prumo de alguns planos, ela pode ter nos tirado da rotina do nosso dia-a-dia. Dia. Ela pode ter feito muitas coisas, como eu acredito que fez na vida de todos nós. Mas há três coisas que ela não pode tirar. A primeira coisa, a fé, que é a certeza daquilo que eu não posso ver. É a certeza do sobrenatural agindo em mim Agindo naqueles que estão perto de mim, a fé é a convicção que as coisas irão melhorar. Que eu posso aprender a nadar e que eu posso rever meus planos. E que eu posso usar essa crise como uma oportunidade de fazer algo novo na minha vida. Essa pandemia também não pode tirar o seu amor, que me faz ver o próximo. Que me faz desejar fazer algo por esse próximo. Esse próximo pode ser meu fa minha família, meu filho, meu marido, minha esposa, meu vizinho ou até mesmo quem eu nunca tenha visto na vida. O amor de fazer algo para as pessoas, de cuidar. E finalmente, a pandemia não pode tirar a esperança. Sim, a esperança de que isso tudo vai passar. E de que nós, com certeza, sairemos melhores dessa do que entramos. Planos diferentes talentos sendo usados de maneira diferente, algumas perdas duras, mas com certeza mais fortalecidos, mais atentos ao outro, mais atentos aos verdadeiros valores que fazem diferença na vida de toda a humanidade. O Escola da Vida tem um lema, tudo muda quando você muda. Sim isso não é só para aluno não, é para todos nós. As coisas mudam quando nós mudamos. Então aquele limão que podia estar azedando a sua vida, a minha vida, ah, ele pode se tornar uma grande limonada. Aquele copo meio vazio pode transbordar de planos e sonhos novos. E aquele mar bravo pode ser vencido com a força dos nossos braços. E sabe quem é o maior interessado nessa mudança? Deus, Ele está pronto para caminhar com você, Ele ama você, Ele quer te ajudar, Ele pode transformar cada manhã sua numa manhã de esperança para vencer os novos desafios. Conte com Ele, chame-o para caminhar com você, eu tenho certeza que tudo vai mudar. Conte conosco também da MPC, estamos aqui para servir você, vamos caminhar juntos. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau gente!